fala aí pessoal aqui é o Ricardo do canal macho man então pessoal você está preparado para mudar de vida olha eu sofri muito eu sofri muito eu posso dizer para vocês que o segredo do aumento peniano ele está nos exercícios pessoal realmente funciona e hoje eu vou mostrar para vocês três exercícios tá para o aumento peniano tá e eu vou usar esse pequeno instrumento, tá? essa leguminosa aqui, que eu achei é, bem peculiar, né? É, eu não posso aqui fazer com o meu pênis, obviamente, né? Então, vou, vou usar esta leguminosa, tá? Então, gente, é, eu sei, é difícil, tá? É, estou aqui em tom de brincadeira para deixar mais leve, tá? Mas eu quero dizer para você que passa por esse problema, tá? Você não está sozinho, tá? Nós aqui, eu aqui vou tentar te ajudar o máximo possível. Mas antes eu vou dizer o porquê é, o meu rosto está coberto, né? A é, internet é uma região complicada, né? Eu sou casado, tá? Então eu não posso ficar expondo... É, a minha identidade, meu rosto, tá? Mas isso não tem importância, tá? Eu espero que vocês entendam. O mais importante é tentar passar um conteúdo que te ajude, tá? Então, o intuito com este vídeo é isso, tá? Mas antes eu peço a você que curta, compartilhe esse vídeo, tá? ajude aí a chegar ao máximo de pessoas possíveis, né? Talvez tenha alguém precisando, é, sofrendo né, com esse problema, é, precisando de ajuda e a gente é, não repassa as informações que a gente é, consegue aí. Então, curta, compartilha, nos ajude aí, beleza? Então, vamos lá é, para os três exercícios, tá? E estes exercícios, tá? Eu fiz e, sim, dá resultado, tá? Claro que não é da noite para o dia, você tem que ter uma constância é, e aplicar todos os exercícios com paciência, todos os dias vai dar um resultado, sim, tá? E estes exercícios que eu vou te mostrar, esses três, é apenas tá? o começo tá? de uma série de exercícios é, que vão aumentar em até 8 centímetros tá? é, o seu pênis. Tá? Então, esses três são os três exercícios básicos. E mais à frente eu vou te falar sobre os outros exercícios mais avançados, inclusive são testados e aprovados por especialistas. Tá? Então, é, vamos lá para os três primeiros exercícios esses exercícios além né, de é, aumentar eu tive um aumento de 7 centímetros fazendo fazendo esses exercícios tá e os complementares é, além de aumentar o pênis também é, ajuda a controlar a ejaculação precoce tá que é quando o homem não consegue segurar lá o gozo na relação tá então o primeiro exercício tá é, o alongamento beleza então é, você vai segurar no corpo do pênis tá? e vai segurar abaixo da cabeça beleza e vai pra, para frente tá você vai esticar e segurar 5 segundos depois que você fez essa técnica você vai repetir fazendo a mesma coisa tá você vai elevar para cima né? vai esticar o seu pênis o máximo que você puder claro sem né sem te machucar é, pro lado, tá? o lado direito, a mesma coisa, você vai esticar e vai segurar do lado esquerdo, tá? A mesma coisa, abaixo da cabeça, no corpo, esticar e segurar, tá? E você vai repetir isso aí é, e ficar segurando durante 20 segundos, ok? Você deve repetir essa técnica, tá? Até 20 vezes ao dia, tá? Fazendo a mesma coisa. Segura, né? Abaixo da cabeça, no corpo, estica, segura por 20 segundos, para cima, para os lados, Tá? Beleza? Lembrando, pessoal, que esse, esses exercícios são os básicos, tá? É, que tem os, mais, e tem os mais avançados, tá? Que eu usei e, pra mim, é, serviu muito, tá? Aumentou 7 centímetros, tá? E você pode também utilizar aí. O terceiro exercício é o alongamento rotativo, tá? Você vai segurar, abaixo aqui a cabeça do pênis, tá? Na base, vai esticar, vai segurar. Por 20 segundos, você vai fazer o um movimento de rotação. Você vai rodar todo o pênis, tá? esticando o máximo que você puder, claro. E vai segurar, ok? Bom, esses exercícios são os exercícios simples. E existem aqueles que fazem crescer mais rápido. Você realmente nota a diferença em pouco tempo. Estes exercícios são comprovados por especialistas. vão fazer crescer até 7 centímetros. E se você usar este treinamento que eu vou te indicar, que está logo abaixo na descrição do vídeo, vai, vai resolver o seu problema, vai aumentar até 7 centímetros, tá? É fora de série, é inacreditável, tá? Eu já tinha feito várias coisas, usado várias coisas e nada resolveu. E a partir desse treinamento que eu fiz, o bem dotado, é, eu tive um resultado muito grande, tá? É, eu sei que você pode estar pensando, ah, não vai funcionar, não funciona, mas vai lá, é, se dê a chance tá? de é, resolver o seu problema. O link vai estar na descrição do vídeo, ok? E se você tiver alguma dúvida, comente abaixo que eu vou fazer o um máximo para te responder. Pode ir que é quente, tá? O link está logo abaixo na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo e tchau!